Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo daqui da DoraSoft. Hoje, de novo, eu estou junto com o Geraldo da Lotérica Copa 70 porque as dicas dele estão dando certo para diversos lotéricos de todo o Brasil e a gente está aqui para isso, para te trazer mais benefícios, mais informações para os seus colegas. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Geraldo, como é que estão as coisas? Mais uma vez, mais uma semana junto aqui com a gente. Tudo bem com você, Neymar? Já estamos, estamos ficando sabedores. íntimo, né? Toda pois semana é, junto né? aí, o papo. Estou muito contente, Neymar. Né, Mas, na verdade, nós estamos devendo aí outro webinar para os nossos colegas lotéricos sobre vendas, não é isso que a gente tinha? Eu achei, eu achei super interessante. O pessoal perguntou, o pessoal foi atrás. Aliás, é muito interessante que muitos funcionários, inclusive, se interessaram, perguntaram. Você percebe que, às vezes, o empresário lotérico esquece desse quesito de treinar o funcionário. O funcionário, às vezes, ele é ruim, por falta de treinamento. Tem muito funcionário que quer aprender, que, que mas, quer saber alguma coisa, mas, mas a não. gente fala assim, se vira. Então é, é, é muito ruim isso daí. Ele, ó, eu vou te falar um negócio. Eu, eu, semanalmente eu converso com dezenas de pessoas, dezenas, dezenas, dezenas mesmo, e, pô, algumas pessoas acham que eu tenho alguém que fica respondendo no meu lugar lá dentro do WhatsApp, quando manda a palavra VIP. Hum. Eu tenho pessoas que me ajudam, mas as respostas, todas as respostas, sempre são dadas por mim. Sempre, sempre, sempre. E eu faço questão de fazer isso, porque muitas vezes a pessoa está empenhando o tempo dela para poder assistir o conteúdo e para poder acompanhar os resultados que ela pode ter. O que acontece é que muitas vezes, os funcionários às vezes eles ficam perdidos, e aí... O canal da DoraSoft é um bom canal para ele poder pegar essas dicas. O teu canal, inclusive, da Lotérica Copa 70, é um bom local para poder pegar essas informações e essas dicas. Mas quais dicas você tem? Tem um momento certo para se oferecer bolão? Principalmente agora que a gente está na Mega da Virada. Tem um momento certo? Ou é bom dia leva esse bolão aqui, toma um bolão aqui? Como é que é isso? Como é que você Tem consegue? sim. Neymar, olha só. Se você conseguir ler aqui, Neymar, ó, essa foi a minha palestra. Dá uma olhadinha aqui. ó. Você vai olhar aqui. Uh, onde que eu vou achar aqui para você? Aqui, ó, Neymar Doura Soft aqui, ó. Penúltimo item aqui, ó. Neymar Doura Neymar Doura Soft. <risos> esse, eu esse. falei de você na palestra. Você deu uma palestra, palestra no, final do, no final do mês passado, para o começo desse mês, você deu uma palestra para o pessoal lá do foi exa Exatamente. Depois, né? E eu falei justamente sobre isso sobre técnicas de vendas e falei de você quando nós fizemos aquele vídeo maravilhoso e eu, eu frisei, foi aí que eu falei, eu senti que a deficiência do, do empresário lotérico para educar, para ensinar o seu funcionário, mas vamos lá. Existe e é um dos uma... vídeos mais acessados do, do nosso canal, viu? É mesmo, é, que legal. Os mais que acessados, bom. mais acessados. E muito longo, ele ficou com mais de uma hora. E Exato. a percepção que a gente olha pelas métricas do YouTube é de que as pessoas elas começam a assistir e elas vão quase... até o fim. Elas dificilmente caem no meio do caminho. Então, assim... Que legal, que bom. Tem treinamento, mas vamos lá. Qual dica? As pessoas querem... Olha só que legal. certo para oferecer bolão? Como é que é isso? Dicas, dicas que eu aprendi com lotéricos novos que me ensinaram. Essa dica aqui vem do Paulo de Bauru, de uma lotérica lá, ele era empresário de um outro ramo, virou lotérica e falou, Geraldo, eu treino meus funcionários, eu assisto Neymar, eu peço para eles assistirem seus vídeos no YouTube, porque tem que ter treinamento. Ele falou assim, que existe um momento certo para o funcionário oferecer o produto, é o momento do reconhecimento. Funciona assim, o, o cliente chega na casa lotérica, Atenda-o da melhor maneira possível. Atenda-o muito, como se ele fosse um rei. Atenda-o muito bem. Atenda muito bem, seja para pagar uma conta, seja para jogar. Aí qual é o momento? Quando você atendeu bem o seu cliente, você foi simpático, você foi gentil, naquela reta final você oferece um bolão. O cliente fica sem ação para te falar um não, porque você foi tão bom para ele que ele fala eu tenho que recompensar essa pessoa de alguma maneira. Então essa é a hora, você chega na reta final, tudo que você oferecer para ele ele vai aceitar. Pensa você, Neymar, quando você vai comprar um sapato, vamos lá. Se você já reparou, você vai comprar um sapato, você entra a moça vem aquele monte de caixa de sapato. Montes. E aí você a sua mente começa a falar assim, você começa a torcer pela vendedora. Você fala, tomara que tenha meu número. Verdade. Porque ela foi tão prestativa é verdade, com você. É você fala, eu, tenho, eu não tenho como sair daqui sem comprar nada, porque ela foi muito eficiente. Ela, entre aspas, perdeu um tempo comigo. Mesma coisa com o funcionário, com funcionário de casa lotérica. Então esse é o momento legal. Outra dica, né, Mar? Posso dar mais uma dica? Toro, o Paulo. Nós temos mais uns dois minutinhos para poder fazer. Avisa para mim. Olha só, efeito combo McDonald's. Nossa, efeito combo McDonald's é simples. É, o todo, todas as pessoas, todas as pessoas gostam de levar vantagem. Você Gosto. lembra da lei da Lei de Gerson? Você, você lembra disso? Copa mais de 70. Ou menos, mais Não, ou menos. O Gerson, ele jogava na seleção brasileira. E aí ele gravou um filme, um comercial para um cigarro chamado Derby. E o Derby ele era um cigarro custo-benefício. Ele não era caro, mas ele era um cigarrinho bom. Então ele não era um ministro, um Hollywood, mas era um cigarro bom. E ele encerrava assim, falando, sabe por que eu fumo Derby? Porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Nossa, foi um escândalo. Porque ele gosta de levar vantagem. Todo mundo gosta de levar vantagem. A visto sexta-feira... E está errado, não sei se está errado. Terça-feira passada, Black Friday. Todo mundo querendo levar vantagem para comprar mais barato. Então, faça isso na sua lotérica. Efeito McDonald's. Quando você vai lá comprar o seu Big Mac, na hora que você está no caixa, a moça fala assim, quer aproveitar a nossa promoção? Com mais cinco reais? você leva uma porção de batata? Ah, pode colocar. Quer aproveitar outra promoção? É, é, Coca-Cola free? Pode colocar. Então, quer aproveitar tá a pensando... nossa promoção e levar um bolão aqui do dia de sorte? Exatamente isso. Tem duas, duas vertentes legais aí. Você oferece um outro produto para o cliente ou você pode reforçar aquele que ele quer. Ele quer um bolão da Loto Fácil. Eu tenho aqui, custa R$10. Você dá para ele o bolão e fala assim, você quer melhorar mais a sua sorte ainda? Leve esse bolão com 17 dezenas a R$45,90. Tem mais chance para você ganhar. Ficam só oito dezenas fora. Esse bolão vale a pena. Ele está embalado. Você praticamente passou a palavra, quer levar vantagem? Então, é muito importante você sempre oferecer vantagem. Falando em vantagem, olha a ideia que eu tive aqui. É... O dia de sorte, são 12 meses no ano. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um bolão com 12 jogos e coloquei os 12 meses no ano. E coloquei assim, bolão, premiação garantida. Era um bolão com nove dezenas. A ah, premiação o vai dar. Porque é certa. Ah, e a pessoa leva, porque ela sabe que vai ganhar. Falou, ó, R$ 7,70 está garantido para você, ele já faz a conta. Então, o que, que é? Eu estou oferecendo vantagem para a pessoa. Então, é muito importante isso daí. E o nosso tempo, bacana, como é que está, né, Mara? Bacana, já está apertado o nosso tempo. Então, Mas, fica se, se tranquilo. tem mais assunto, acho que a gente vai ter que combinar mais uma quarta-feira para bater um papo, o que, que você acha? Fica sossegado, eu estou à disposição de vocês. E é muito importante, sempre, sempre, nós, empresários lotéricos, temos que valorizar, valorizar a nossa empresa, a nossa firma. Hoje são 13.500 lotéricos. Gente, é uma classe poderosa. É uma classe que foi para Brasília em 2015, que você estava lá, que eu te conheci pessoalmente, que fez a diferença. Então nós temos que continuar conquistando espaço sempre, sempre, sempre, porque nós temos potencial para isso. Amém, assim seja. Geraldo, mais uma vez obrigado por estar aqui junto com a gente passando o seu conhecimento aqui junto com a gente, trazendo um pouquinho daquilo que a gente pode fazer para melhorar nossas lotéricas. Obrigado a você, Neymar, obrigado a todos que estão assistindo a gente, e eu estou sempre à disposição de vocês. Tá? Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, eu tenho uma página no YouTube, chama-se Lotérica Copa 70, lá no YouTube, você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho perante as lotéricas, e eu faço um trabalho onde eu faço parceria com todos os lotéricos. Legal, bacana. Para você que assistiu o vídeo até agora com a gente, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais uma aula dessa, essa baita aula que a gente acabou de ter aí, junto com o Geraldo da Lotérica Copa 70. E como você já sabe, se precisar de qualquer informação, pode contar com a gente. Ah, inclusive, enviar a palavra VIP para esse número que está aparecendo aqui na tela, assim a gente já te coloca numa lista VIP para receber conteúdos toda semana voltados para a produtividade e melhorar os resultados da sua casa lotérica. Um abraço, sucessos e produtividade!